Já pensou ter um dom sobrenatural em poder alertar as pessoas sobre algo bom ou ruim que está prestes a acontecer? Bom, o que se sabe é que muito se questiona se é possível uma pessoa comum prever nitidamente o futuro, seja dela mesma ou de alguém. Na Bíblia, pessoas com esse dom são chamados de profetas, e eles recebiam uma revelação do Senhor Deus que era direcionado a uma pessoa específica, ou um aviso sobre um acontecimento.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 Acredite ou não, mas exerce sim casos de pessoas que previram o futuro e acertaram de maneira exata. Eles são pastores que fizeram previsões tão assustadoras e tão surpreendentes foram seus cumprimentos. E o que vamos apresentar são profecias tão incríveis que foram ditas há muito tempo atrás, mas que se cumpriram tempo depois com precisão. E a pergunta é... Seria essas profecias cumpridas um fato ou apenas coincidências? Então, vamos lá para as profecias impressionantes, para não dizer assustadoras. Um acontecimento polêmico no ano de 2015. Tudo começou em um congresso e o pastor que pregava na noite era Eliton Soares escute só Deus vai levar alguém a história de alguém terminou na terra. E a história dele está no livro da vida e Deus está levando alguém. Deus vai recolher alguém para a glória dele. Jesus está avisando. Não fale que Deus não avisou. E Eliton Soares entregou uma forte profecia para um outro pastor dizendo que Deus o queria fora da política. E Deus está dizendo eu sou o Senhor que tenho tinta na minha cadeta estou escrevendo uma nova história que povo será crescido por ti e este povo se multiplicarás e eu te honrarei de uma maneira que tu foi para um, um caminho, mas eu estou te dando outro caminho, não adianta você correr, porque eu te chamei para ser pastor e eu Senhor vou te colocar em um campo e esse campo é meu, eu te digo, Saia da política e vai para a minha obra, porque a Seara é grande e eu te chamo para ser esse feio. Por quanto tu me pediu uma resposta, a resposta está aqui, eu serei teu advogado, eu serei o teu juiz. Esse pastor era Vinaldo Muniz, muito conhecido em sua cidade por ser político, tanto que em 2014 foi candidato a deputado federal por Rondônia, mas não foi eleito. E os anos se passaram desde o dia que ele recebeu a profecia até que a revelação se cumpriu. O que parece é que Agnaldo Muniz não deu ouvido às palavras de Deus. Isso porque em 2018, um jornal noticiou que ele havia se filiado a um partido. E sua desobediência em tentar voltar à política, quando já havia sido avisado que não fizesse isso, custou muito caro. Filiar-se ao partido ele conseguiu. Mas já concorrer à eleição, isso não foi possível, porque um dia após ele se filiar ao seu novo partido, ele sofreu um grave acidente de trânsito e infelizmente faleceu aos 47 anos de idade. Para os fiéis, esse foi o cumprimento da profecia dita três anos antes, pelo pastor Eliton Soares. Eu te digo, saia da porque a seara é grande e eu te chamo para ser sem feio. E o pastor humilde que trouxe a profecia deixa a sua opinião sobre esse acontecimento. Eu não estou alegre com a morte dele, estou alegre que Deus cumpriu e que Deus fala ainda. Pedimos a misericórdia de Deus por esta família a família do deputado Agnaldo Muniz, que faleceu no domingo. A carreira dele acabou aqui nessa terra, mas lá continua com o eterno. Peço as minhas condolências à família." Interessante nesse relato de Eliton é que ele de forma alguma usou dessa profecia para se promover, mas sobre essa profecia, teria Deus o punido por desobediência de tentar voltar à política quando já havia sido avisado que não fizesse isso? Ou ainda, Deus recolheu o seu servo para não perder na corrupção da política? Ou apenas uma fatalidade da vida? Isto é, a profecia ou acontecimento não teve nada a ver com Deus? Era o início dos anos 90, e no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, uma banda fazia um show de lançamento de um LP. E durante o espetáculo, na participação do pastor de nome José Luiz, antes dele cantar sua música, ele faz uma revelação diante de milhares de pessoas, conforme vamos ouvir. Jesus te ama! E isso é maravilhoso, porque Jesus é Deus! E o céu está aguardando você! Não é conto de carochinha, não! O céu é real! Você viu os acontecimentos no Golfo Pérsico? É sinal que Jesus está para voltar. O templo de Salomão vai ser reconstruído. Um dia o céu vai abrir e você vai ver Jesus. O vídeo, que é gravado em 1990, mostra o pastor falando em sua mensagem que os acontecimentos no Golfo Pérsico são sinais da volta de Jesus e em seguida faz a revelação que o templo de Salomão seria reconstruído novamente. O Templo de Salomão vai ser reconstruído! Essas palavras ditas por José Luiz passaram despercebidas pelo público na época e só iria fazer sentido mais de 20 anos depois. E o que parecia ser apenas palavras se confirmou exatamente no ano de 2010 com a construção do Templo de Salomão aqui no Brasil. O Templo de Salomão vai ser reconstruído! E este foi inaugurado no ano de 2014. O Templo de Salomão, nova sede da Igreja Universal do Reino de Deus, foi inaugurado em São Paulo com a presença da Presidente Dilma Rousseff. O Bispo Edir Macedo, líder e fundador da Igreja Universal, esteve à frente da cerimônia de inauguração. Para os fiéis, acreditam sim que o pastor previu esse fato. Além daquilo que está sendo pelos fiéis classificado de presságio, tudo o que o pastor disse naquele dia, teve importância ainda maior com o cumprimento da construção do templo de Salomão, antes da vinda de Jesus. O templo de Salomão vai ser reconstruído. Um dia o céu vai abrir e você vai ver Jesus. Mas, biblicamente, esse pastor José Luiz, Teve uma revelação divina que se confirmou tempo depois? Ou isso foi apenas mera coincidência? No ano de 2007, no mês de abril, ocupava o púlpito do Congresso Gideões esse eloquente pastor evangélico. Eu gostaria de saber na conclusão desta mensagem quantos querem renovar o seu compromisso com o desafio com Deus esta manhã. O nome dele é Luiz Antônio Rodrigues da Luz, Durante a pregação, ele começa a falar sobre uma visão que teve da própria morte em uma catástrofe. Tive uma revelação extraordinária de Deus. O Espírito de Deus mostrou-me a minha família mostrou-me a igreja, mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados pastor em um vólucro escuro e eram levados para um lugar que eu não enxergava, porque eu estava num lugar muito bom, quando eu perguntei ao Senhor, aonde eu estou? Ele não me disse aonde eu estava, mas eu entendi o que era, e eu disse, eu quero ficar, Ele disse não, volta, ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muito a palavra profética para declarar O pastor fala de uma mensagem em que recebeu enquanto dormia Fui deitar-me e não dormir O Senhor me arrebatou em espírito Eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive O Senhor me levou e me mostrou duas situações distintas eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir, que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Para os fiéis, acreditam sim que o pastor de fato previu o desastre e sua própria morte. E pasmem, a profecia se cumpriu três meses depois, em julho de 2007, com a tragédia do voo 3054 da TAM. E Luiz Antônio Rodrigues foi o pastor que morreu junto com outros 186 passageiros nesse acidente aéreo. Sua esposa conta como foi o sonho do pastor. Ele me despertou pela madrugada, ele chorava, né? Eu chorava muito dele. Preta, me despertou preta, eu tive. Eu, eu vivi uma experiência muito linda. Aí eu disse tá aí eu perguntei, você está desesperado. Ele, não, eu não estou desesperada, estou chorando porque é uma emoção muito linda. Onde eu estive. Onde eu estive é um lugar lindo demais e de lá eu não queria voltar. Um dos seus melhores amigos, o então pastor Evandro Santos, garante que Luiz Antônio teve uma experiência sobrenatural. Dias antes dele partir, Evandro Santos conversou com Luiz Antônio, que disse ter convicção que Deus iria levar, conforme ouvimos no áudio. Durante os dias que eu passei ali, meus amados, alguns cultos que nós participamos ali, terminam uma hora, duas horas da manhã... E no dia que eu me despedi dele no sábado, ele me chamou, olhou para mim e disse, companheiro, eu estou muito decepcionado com as coisas que vêm acontecendo, com esses homens com um coração perverso, eu estou triste e essa tristeza vai me esmagar. E ele disse, eu quero que o Senhor me leve embora. Meus amados, aquele homem tinha uma ciência tão grande de que ia partir para a eternidade. O Senhor haveria de recolhê-lo. Tudo o que o pastor disse naquele dia tem importância maior após se cumprir com exatidão.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 preferem opinar que essa situação de catástrofe é fato comum em pregações? Nesse caso, nada abala a fé dos fiéis. Eles estão certos de que o pastor Luiz teve uma visão que se confirmou tempo depois, com sua morte aos 43 anos de idade. Mas isso foi realmente uma visão profética ou apenas mera coincidência? No ano de 2014, durante um culto, uma irmã anônima chamou a pastora Frodeliz e entregou uma forte profecia. E que, segundo a própria Frodelis, a profecia era um alerta de que Deus não estava agradando nada com seu ministério e que ela tinha um ponto fraco e tudo ia se acabar. Mulheres de Deus que estão aqui, prestem atenção! Onde uma profetiza do cão, que profetiza do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira, me parou ali atrás para dizer: Ei, o pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo, um país de fogo. Eu disse: Foi, vai nada, não vai passar dessa cidadezinha de fogo. Você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Eu fiquei parado olhando para o infeliz. Ela disse: É só tocar no teu casamento. Destruir teu casamento. E isso tudo aqui acaba. Está amarrado, Satanás. Meu casamento é de Deus. O meu marido foi Deus, quem me deu. Mulheres que estão aqui, olha para mim. Está em crise conjugando na tua casa. Para de ouvir profeta e profetisa do diabo. Conforme ouvimos, a pastora Flodelis não se preocupou nem um pouco com a profecia da humilde irmã. O mais surpreendente é que a revelação que Flodelis recebeu, coincidentemente acabou se cumprindo anos depois com o trágico fim do seu casamento, resultado da morte de seu esposo Anderson do Carmo na garagem da sua casa. Realmente houve o fato, e o mistério que parece não ter solução, ganhou destaque nos meios de mídias no Brasil em 2019 e o pior a própria Frodelis é acusada de ser a mandante do crime bárbaro de seu esposo diante desse acontecimento estarrecedor podemos concluir que a revelação da irmã anônima foi realmente divina ou tudo não passou de mera coincidência profetiza do cão, que profetiza do cão, uma mulher aí, sem dono sem era, sem beira ela disse, é só tocar no teu casamento destruir teu casamento e isso tudo aqui acaba de acordo com a bíblia, quando um profeta profetizar algo, isso deve acontecer, se não acontecer, o profeta é um mentiroso e nele não há verdade quando o profeta falar em nome do senhor e a tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção a falou o profeta, não o temerás. E é aí que percebemos a diferença entre uma profecia realmente divina com uma profecia humana. Apesar de João o Batista ser considerado o último profeta da nossa geração,